Oi! Águas cinzas! Vão ver um novo sistema para o tratamento da água da pia da cozinha. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sagneto muito agradecido por acompanhar o canal. Já aproveita e dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito. Tem um monte de coisa aqui que, que a gente vem contando durante esses tempos. Então, aqui onde eu estou agora é o meu escritóriozinho desse lado e a cozinha está desse outro lado. É um cômodo pequeno que eu resolvi integrar as coisas todas. E daqui está saindo a água da, da cozinha e vindo aqui do lado, deixa eu mostrar aqui, aqui ó, vindo aqui do lado para um sisteminha de tratamento dessa água. Eu quero o sistema aeróbio, então acabei colocando, não, isso é, é mais para frente. Vamos seguir o passo a passo. Estão fazendo ainda esse filtro, composteira, é, tudo junto ao mesmo tempo. Então vão ver as camadas, o passo a passo, as camadas que foram colocadas. Estou aproveitando o um plástico que, que já estava por aqui, estava com um monte de furo. Isso é só para dar a base. Estou é, sem areia, então coloquei papelão embaixo para evitar que, que pedrinhas furem o plástico, coloquei o plástico por cima, depois o, o plástico efetivamente sem furos por cima e depois mais uma camadinha, aproveitando esse plástico já furado, para dar um suporte, porque aí a brita vem em cima. tivesse areia, eu colocaria areia por baixo do plástico, areia por cima do plástico, para então colocar a brita para evitar que a brita ou que, que pedriscos é, do, do solo embaixo furem a lona. Como não tinha isso, não tinha areia, então fiz dessa outra maneira. Vamos ver algumas conexões que foram colocadas, a colocação de uma flange, porque essa água da pia que chegar ali, ela vai molhar a parte de cima, vai infiltrar, vai passar pela brita, a função da brita ali é só acumular essa água e imediatamente ela já vai ser drenada para fora do sistema. Então esse sistema aqui é para manter a palhada úmida. Eu tinha pensado em colocar terra por cima, mas como a gente usou num outro vídeo, eu vou mostrar um outro sistema de tratamento. O primeiro que teve aqui em casa para tratar água cinzas é, saiu muita palha de lá que estou reativando esse sistema. E aí resolvi é, transformar isso aqui é, numa composteira grande, inclusive com as coisas que saem aqui da pia. Ao invés de eu levar lá fora para compostar, eu estou experimentando fazer como nossos avós faziam na, no sítio ou na fazenda. Né? Jogava as coisas tudo pela janela da cozinha e aí galinha ia comer e tudo mais. Aqui não tem galinha, mas vai virar composto. É, vamos acompanhar. Aqui nós vamos fazer um outro tipo de filtro. Ah, legal, vamos reutilizar essas lonas aqui que já estão todas furadas essa tubulação está vindo direto da cozinha da pia da cozinha e nós vamos deixa eu tirar isso daqui ok isso daqui vai virar um pequeno filtro ele vai nesse nesse tubo maior de 50 milímetros miguel segura aí por gentileza e aqui nós vamos colocar um, um redutor Força aí, Miguel, vamos ele favor, gravar e fazer as coisas ao mesmo tempo, às vezes é, é difícil. Então, não, não, não. Aqui, nós vamos fazer um filtrinho, vamos acoplar ele na saída desse nesse tubo, então, ele vai ficar mais ou menos isso aqui. Vamos forrar a parte de baixo com a lona velha, para evitar de, de furar, colocar uma lona mais nova por cima, então nós vamos impermeabilizar, essa bacia feita aqui do, do lado da cozinha. A água vai chegar por aqui. Embaixo da, da lona, em cima da lona, uma camada de brita. Isso daqui vai estar dentro da brita, funcionando como um, um filtrinho. E essa água vai sair ali na frente, que eu já mostro para vocês. Então a água vem por cima dessa vez. Vai cair numa cama de, de palha. O bedim vai fazer a, a diferença da, das camadas e embaixo a brita. A função da brita vai ser só acumular essa água maior. Então ela já vem de lá. Depois eu quero trazer minhocas, fazendo um híbrido aí de é, verme compostagem misturado com bacia de não misturado com o círculo de, de bananeiras, só que isso tudo impermeabilizado. Vamos mostrar aos poucos. Vou fazer as coisas um pouco diferentes. Coloquei aqui no fundo um papelão. O que eu quero com isso é só evitar esse torrãozinho maior ou alguma coisa que possa furar o plástico depois. Vou colocar esse plástico usado. Já está todo furado. Também a função é só dar um uma camada de suporte para o plástico que vem depois que está ali na frente correi com um plástico velho vou colocar aquele outro plástico por cima agora tá? então a caminha aqui está sem sem nada por baixo que, que possa furar o plástico vou colocar aquele outro e fazer a abertura para passar o cano Miguel, segurando a flange, um tubinho aqui, já fiz o furo, vou passar a flange atravessando o plástico e volto novamente. Obrigado. Flange colocada dos dois lados, esse conector aqui foi preparado, um tubinho de meia, com um conector é, de, de rosca que vai ali naquele canto que é isso aqui que nós vamos fazer e depois nós vamos conectar essa parte no cano ali que já foi feito uma bolsa para isso legal vou colocar meu filtrinho aqui a flange já está instalada Vou fazer isso aqui, colocar o filtrinho e colocar o suspiro. Se precisar fazer uma limpeza nele, eu engato depois na outra ponta, eu engato uma mangueira e com a pressão eu faço a limpeza. Prontinho, nosso suspiro está instalado, a flange está instalada, aqui o, o nosso dreninho. cortado aqui do lado vai uma camada de brita aqui em cima agora legal, estão preenchendo o fundo com brita o Miguel foi buscar um pouco de brita lá na garagem que aquela brita tá, tá limpa eu tenho mais brita aqui mas ela está suja e eu quero uma brita mais limpa aqui embaixo depois de colocar o dreno e a brita eu lembrei que eu não tinha colocado uma lona por cima dessa daqui para proteger, né? Então agora tiramos toda a brita. Parabéns para nós, né Miguel? <risos> tiramos toda a falha minha, burrice minha. Então depois que tirou toda a brita, cortamos mais um pedaço de lona. Essa lona aí é aquela lona que a gente estava usando de segunda qualidade. Então nós vamos forrar ela por cima dessa lona para evitar que tenha furo na lona, uma precaução a mais. Isso tudo porque eu estou sem areia aqui e já estava na hora de fazer esse sistema. Legal? Vou colocar a lona aqui junto com o Miguel. Tá muito bem, agora sim, colocada a lona no fundo. Para proteger a lona que efetivamente vai impermeabilizar, nós vamos voltar com a brita. Já está tudo colocado aqui outra vez. Eu vou procurar ficar numa mesma posição com os pés em cima da lona para evitar de pisar em cima da brita, para evitar de ter furo na lona. Muito bem. Temos aqui uns 10, 15 centímetros de brita. A brita está toda colocada, recolocada, né? Com plástico protegendo. Vamos trazer agora o bidim para recobrir essa pedra, essa brita. Legal, coloquei o bidim. Miguel tá indo buscar um pouco de areia misturada com terra que tem ali. Aqui em cima, vou colocar alguma coisa assim, uns 10 centímetros de areia. E depois a palhada que a gente conseguiu com a limpeza do da Wetland, que a gente fez na parte da manhã. Uma camada de areia misturada com um pouco de terra, por cima do, do bidim, e a nossa bacia está tá encaminhada. Ao redor, já fechei a lona, canteirinhos já prontos. Miguel gosta muito de 11 horas, ele trouxe e plantou Tempos atrás ali no, no brejinho, mas muito sombreado, não foi bem. Então vamos aproveitar e replantar as 11 horas aqui. Bom, já, já estão deixando pronto também um canteirinho. E toda essa palhada que foi cortada na parte da manhã do outro sistema, já está aqui para cima. Então, daqui a pouco vamos colocar toda essa palhada aqui dentro e fazer uma ligação do cano aqui para dentro, para esparramar o efluente que vem. Ok, então por hoje é isso. Não esquece, se estiver curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal, se não for inscrito, e acompanhe a gente quiser, vamos trocar uma ideia lá no WhatsApp. Legal? Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.